a faixa aí para ver, Chica a faixa aí. O viador da verdadeira democracia. Agora Eles falam de comissão da verdade, mas esquece de falar que em 1935 eles mataram bravos brasileiros a sorrateira, o prático. Carlos Prestes, que era o chefe do Partido Comunista, mandou matar a Elsa Monerati, uma jovem que discordou da, dos princípios comunistas. O que é que eles fizeram? Simplesmente desolaram ela. Glória de Boa tarde, minha gente! Vocês sabem que é muito importante estar aqui, porque eu sou militar, eu sou coronel desta polícia militar. E estou aqui. Estou aqui para dizer para vocês que nós estamos aqui, primeiro, para manter a ordem e a segurança. E no meio de nós não tem baterneiro, não tem morte, não tem coisa nenhuma. Nós teremos paz. Quem Periscar os corruptos Esses homens que estão aqui que Estão pra dar segurança Vocês permanecem juntos e nada de recuar, entendeu? Aqui é brasileiro que ama o seu país, tá certo? Aqui não vai ter covarde, entendeu? Dois, seguinte Eu preciso de um cara para ficar na comunicação O bandido não ficava famoso e ele era colocado na cadeia quando não sumia, porque ele era um para da sociedade. Eles tinham que ser muito do sistema. Hoje quem está preso, quem são os fijantes, somos nós que estamos presos. Atrás de grades, atrás de correntes, atrás das mordaças que esse partido tirano quer colocar. Nossa manifestação é pacífica e herdeira. Cada policial que está aqui está para dar segurança e paz para nós. Tenho respeito. Eu vi uma placa, não a desmilitarização. Porque... O que interessa para esse governo esquerdista, esse governo do partido dos trabalhadores é amordaçar a polícia de São Paulo. É colocar um basta e um calo na polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo é grande, é maior, é maior do que tudo isso. E nós, no voto, nas ruas, na consciência, não vamos deixar que isso aconteça. Ordem, paz, Brasil, eu amo esse país. O cargo aqui na presença cargo aqui da Força Militar. É isso, gente. Na realidade, que nós queremos fazer é o respeito à democracia. Para! Vamos parar com essa ladroeira, vamos parar com esse pessoal. Daqui a pouco eu quero que você fale com a gente também. O cargo é muito comigo no país, na paz de É muito bom estar aqui com vocês, como mãe e avó, sabendo que a força está com o povo. Gosta que nós estejamos nas ruas, assim, unidos. Uma construção se começa com um tijolinho pequenininho, e de repente é imensa. Não podemos esmorecer porque o Brasil é maior. Gostaria de convidar aqui a padroeira para chegar próximo. Todas as religiões que buscam a Deus têm a sua proteção. Liberdade é diferente de escravidão, trabalho, educação e saúde dignas de quem paga a maior carga tributária da América Latina. Você sabe por que eles se oferecem para essa família? Porque eles sabem que se tirar o trabalho do homem, só é uma casca vazia! vem aqui a é vagabundo! Oi pessoal, tudo bom? Sou Marcelo Guerreiro, brasileiro, do Rio de Janeiro. Ah, eu escutei agora o pessoal, é, que os nossos colegas falaram sobre a, a deputada, não? A deputada que foi no plenário criticar aqui a nossa marcha. Mas antes eu quero dizer por que, que eu estou aqui. Porque eu sou carioca, eu vim aqui para a marcha, mas tem marcha no Rio de Janeiro. por que eu poderia estar lá eu gostaria de estar lá, mas por que eu vim para cá? Porque a marcha em 64, a original, foi aqui. A marcha do Rio de Janeiro foi marcada para o dia 2 de abril Para o dia 2 de abril Ainda pensando em protestar contra o João Goulart Mas veio a revolução antes Então no final se transformou numa marcha da vitória Mas a marcha que veio antes No governo do João Goulart Que fez as coisas acontecerem Em parte Foi a marcha daqui de São Paulo Então eu passei a minha vida pensando feliz pela revolução, mas triste por não ter estado na marcha. Então, quando eu soube que vinha a marcha a 12 aqui em São Paulo, era uma questão de vida ou morte para mim estar aqui. Tudo bem. Tá certo. Então, olha só: a deputada se chama Jandira Fegali, ela é do Partido Comunista do Brasil. chamar de fascistas, quando o fascismo na verdade é uma forma de esquerdismo, e eu sou uma pessoa direita, e nós todos aqui somos pessoas direitas, não? Agora, Olha só, eu vi numa matéria do Globo essa semana, que ela é dona, ela abriu um restaurante de comida árabe em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Então, me explica uma coisa, como é que uma comunista é, é empresária, burguesa? Vocês já viram falar em Palmeiras e da Judeu, nazista, algo assim? Então você tem uma comunista empresária. né? O nome do restaurante dela, se não me engano, é Rio Líbano Express. Aí eu tenho uma grande dúvida. Ela prefere Mastercard ou Amex? Não é mesmo? E também falamos aí sobre... Alguém falou sobre os Estados Unidos? Os Estados Unidos tão poderosos, com todo aquele dinheiro que eles têm. Com tudo que eles têm dinheiro pra, pra ir na Síria, pra fazer o que for, né? Então eles não têm dinheiro pra fazer uma, um voto eletrônico, uma unha eletrônica? Falta dinheiro pra eles? Eles não querem, né? Por que, que eles não querem? Porque não confiam no sistema! Então! Você vai saber que o teu voto, em primeiro lugar, que o teu voto foi, foi para o candidato que você votou. Em segundo lugar, como é que você vai saber se não é marcaram que foi o teu voto, que foi parada na polícia de adição, e foi para o meu olhar? Né? Pois é né? Então, uh, só para terminar Eu sou carioca Mas não por isso eu tenho mais ou menos direito do que paulista Eu acho que eu sou branco Mas eu não por isso eu tenho mais direito ou menos direito do que negro Então fora copas Fora todo tipo de é, Criação artificial da desigualdade tá certo? Porque o comunismo O que se veja como brasileiros, quero que eu me veja como carioca, branco, sou heterossexual, muito bem casado e tem orgulho disso. Então é isso aí, pessoal. Isso é meus amigos e minhas amigas, eu acabei de receber uma ligação e eu preciso alertar todos vocês. Existem pessoas interessadas que esta manifestação não acabe bem. Tem pessoas interessadas que esta manifestação democrática não acabe bem. Mas nós vamos mostrar para esses comunistas que nós sabemos ser ordeiros. Teremos o povo unido de uma maneira ordeira, de uma maneira cortês, porque nós estamos aqui defendendo ideias, nós não estamos aqui como eles que vão defender a briga, a guerra. O <findos> pode ficar, não podemos, pode me dar deixa Não podemos, Deixa eu ver. Deixa eu ver, por favor. Deixa eu ver, por, -me. por favor. Tá? Meu aqui, ó, chega! Vamos voltar Deus! Meu Deus! Vamos Deus! Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, gente! Não, vamos lá vamos lá vamos lá vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos cá, vamos vamos vamos vamos vamos cá vamos vamos lá vamos vamos vamos lá vamos lá vamos vamos não, eu não quero também. Ah, assim ah, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu posso esperar aqui? Tá com o saco do daí? Não, não, Como é nome? Ó, Olha os caras ah, cara. vindo ah, aí, ó. Vem comigo. Você vem depois ele apanha. Vem, Eu vou. Vai vou. Eu vai, vai, vai, Vai, vai! Não, não, não, não, não. Não, não faz isso! Ai, Joe, fica na boa hein, meu! Eu tô com medo! põe os caras aí dentro! dentro aí, vem lá dentro! Vai, melhor pra sim, você! Sim, Pro, aí. Mas, é. Não, meu, aí! Não Nada a ver com isso! Dá um documento aí? Não, dá não, Não, para de fotografar, não, mano. Eu tô trabalhando, não quero virar notícia, Ó. Tem piloto aí? Tem, tem piloto Onde que você está levando a gente? Nós vamos tirar vocês daqui, meu. Não, mas eu, mas eu... Não, eu fui aqui. Tá tranquilo, gente. Tá... por que, que eu não posso descer gente, você aqui? Tá, vocês você tá que... estão assustando a gente, cara? Tá não, é sério? Não parece, cara. Você não, tá me. É parece que você está me prendendo. Não, tá, não. Cara, eu... não. Se você quiser sair daqui andando é 5 você, acha então, que é bom? você tá com seu documento aí? Não, eu não tô com meu documento, mas eu posso passar Ele Você né? acha que é viável você sair andando daqui ah, agora? Ah, eu, eu. Não eu, sei. Eu não acho que eu não perdi Eu não tinha nada a ver com isso. Ah, mas você tá, só tá tirando da daqui. Então, mas deixa isso eu não Agora não vale. Você quer? Mas, é, mas... É, Eu tô com o Eu não fui Eu não Eu não fui Eu não Eu não não Eu não Eu não Eu não Aqui, tá comigo, Eu tô com eles, um é só pra segurança de vocês, cara. Eu tô Mas não nem vontade. Espera Porque é a forma dela de Onde é que vocês vão? Onde é que vocês estão sendo levados? Não Onde vocês Pra onde vocês vão? Eu vou mandando. Não, mas para onde... Não, como é que eu faço para encontrar vocês? Hein? Como é que eu faço para encontrar vocês? Em qual delegacia vocês vão? Vamos o teatro. O teatro? Tá.